site. Então, esse é o site da Base dos Dados, é, de forma bem sucinta, você pode encontrar os dados que você precisa. É, então, aqui é o nosso buscador, né, é o nosso mecanismo de busca. Aqui você pode literalmente pesquisar por termos que é, forem interessante para vocês. A gente já coloca alguns termos que são geralmente os mais pesquisados aqui embaixo. Mas antes de entrar nisso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que, que dá para vocês já explorarem também, sem só cheguei aqui sem entender muita ideia das coisas. É, então, aqui embaixo, a gente já tem algumas novidades no Data Lake. Eu dei um zoom, então pode ser que os, os cards eles estejam um pouco sobrepostos, mas isso é uma Então, é, quais são as principais tabelas aí que entraram é, nos, últimos, nos últimos dias aí dentro do. Do, da base dos dados, né? então a gente tem aí diretórios brasileiros, vou falar um pouquinho desse conjunto de dados, que ele é muito interessante, ele foi construído é, pela base dos dados também, que ele é como se fossem nossas tabelas verdade. verdades. É, bases de outras organizações, então dados do Caged, a gente subiu recentemente aí os dados de setembro do Caged, então tá, mais atualizado possível do Ministério da Economia, dados do GeoBR, que é da galera do Ipeia, muito bom para quem está fazendo pesquisa com dados geolocalizados aqui, importante, para construir mapas e tal. É, nomes no Brasil, população, enfim, tem uma série de, de dados que vocês podem achar direto por aqui. Então, IDEB, censo licenso, de COVID. É, aqui a gente fala, enfim, mais apresentações né, do que, que a gente já faz. Sempre que puderem aí para a galera dar um apoio, é, enfim, a gente tem uma série de pessoas que hoje em dia já apoiam a BD são mais de 50 doutores que a gente tem, é, que apoiam mensalmente, a gente também tem uma série de pessoas que apoia, apoia via Pix, é, então é sempre bom, apoio institucional sempre pode falar conosco também. E aqui, acho legal falar que, é, por enquanto, está um pouco aí na página inicial, a gente está pensando em como colocar isso depois numa página específica para as pessoas aprenderem sobre como mexer na base dos dados, é, fala um pouquinho de tudo que a gente tem, né? Então, a gente tem os pacotes, e aqui você consegue acessar já no GitHub onde tem os nossos pacotes. É, a gente também tem uma série de tutoriais aí, para quem quiser aprender mais a fundo também, sobre como mexer no BigQuery, como mexer no pacote específico. A gente produz vídeo no YouTube, tem textos no blog, a gente vai ver um deles. É, tem o nosso próprio GitHub, e a gente deixa todas as análises lá. E... Para entrar no nosso Discord também aqui, só a galera clicar aqui e ver também se você quer ser um voluntário, às vezes colaborando com dados, com análises, só vir aqui é, que tem todas as instruções aí para vocês é, darem uma olhada. Então, esse é o site da Base dos Dados, né? aqui a gente pode sempre pesquisar por alguma coisa, então, por exemplo, vamos pesquisar aqui dados de covid E aí, o que aparece aqui direto para vocês são os principais conjuntos, né, conjuntos de dados, ou datasets, como vocês queiram chamar, é, que tem menção à COVID-19. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os dados é, de vacinação é, do Ministério da Saúde, dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Comissílios, né, PNAD-COVID, discursos da pandemia, dados do auxílio emergencial. E vocês vão ver que, esse esse tipo de, de dado está diferente desse aqui, né? Então, zero tabelas tratadas. Esses aqui, que vocês vão ver mais abaixo, são os que a gente chama de dados que estão somente os conjuntos catalogados, né? Então, eles, a gente não subiu os dados do nosso Data Lake, mas a gente tem metadados sobre essas, sobre essas informações. Então, se você for aqui, por exemplo, caso de Covid no Brasil, vamos clicar nisso. Aí você tem uma informação, que ah, é um painel alimentado por dados do Ministério da Saúde, você tem onde você pode acessar, é, se é de graça, se não é, quais são os, os IDs que você tem ali, né, De quais UFs que, que já estão participando, isso aqui em breve será reformulado aí para a gente ter um mapinha também, vai ficar bonito. Qual é a frequência de atualização desses dados, onde que você pode ir, e, enfim, metadados do próprio conjunto, né, então ah, são dados da América do Sul, do Brasil, é, o que que quais são os temas principais desses dados? Né? Só vocês veem que não tem nenhum, nenhuma tabela especificamente é, desse conjunto de dados, porque ele tá só catalogado aqui, a gente não colocou ele no data lake. Então, vou tá aqui para a ver outro exemplo. Que é diferente, por exemplo, dos dados do auxílio emergencial, que aqui você já consegue infectar tá azulzinho. Isso aqui significa que a gente tem tabelas, né? Então, aqui. Onde tem os recursos desse dado, a gente além de ter metadados do conjunto e os links externos, né? Então, o link da CGU, o link de onde você pode visualizar esses dados originais, você tem as tabelas tratadas. E aqui você pode ter todas essas informações. A gente já fala aqui que essa tabela está tratada e atualizada no nosso Data Lake. E pode consultar os dados, tanto fazendo download, quanto no BigQuery, que é um pouco do que a gente vai explorar, Python ou R direto abaixo. Então, vem uma descrição, vem já aqui as, todas as colunas, você pode ver todas elas, qual é a coluna, qual é a descrição delas, vem tudo bonitinho. É, embaixo, como que você consulta esse dado. Então, aqui você já pode ser direcionado direto ao nosso Data Lake. É, e já vem um código aqui para você já começar a explorar esse dado. Né? É, se é a primeira vez que você está consultando, a gente já tem um passo a passo aqui, eu vou mostrar para vocês como que ele vai funcionar. E para a galera que, é, que enfim, quer trabalhar com outras linguagens, a gente tem os pacotes e você pode também, da mesma forma, é, consultar esses dados via pacote. Também tem um passo a passo aqui de como que você pode consultar o dado. Download, sempre vem aqui um pouquinho de doação, porque o download aí realmente é a gente que paga, quando as pessoas fazem download, então sempre que puderem aí fazer uma doação, é, é muito bom para a gente. E aqui vai ter sempre listado todas as tabelas. Nesse caso, a gente só tem essa tabela de microdados aí, né? Do auxílio emergencial, que tem a nível CPF, mas, é, obviamente, é anonimizado. É, que tem a nível pessoa, né? Então, quanto que cada pessoa recebeu, se não me engano, por mês, né? Qual foi o valor do benefício por mês, qual foi o número de... Qual que é o número da parcela e tudo todas essas informações. É, então, aqui, por exemplo... A gente pode clicar para ir para o Data Lake. E isso vai direcionar vocês direto para a nossa página do BigQuery. Vou esperar carregar um pouquinho. Show. Vocês vão ver que a interface é totalmente diferente é, daquela outra lá. É porque essa é a interface do Google Cloud, não é a nossa interface. É, mas a gente vai andar um pouquinho aqui por como que ela é distribuída, como que as coisas acontecem aqui dentro dela. É possivelmente quando vocês entrarem pela primeira vez não vai estar tá assim. Ela vai estar tá dessa forma aqui, porque eles mudaram um pouco a interface é, atual do BigQuery com algumas novidades. Eu particularmente não gosto muito da nova da nova interface, mas vocês sempre podem mudar de uma para outra, então não muda muita coisa, vocês vão ver que é, essencialmente você vai ter os conjuntos, os projetos aqui, né, você vai ter todo o esquema, todas as coisas aqui, mas a lógica dessa nova, é, dessa nova é, nova interface é que você pode criar várias abas, né, que você pode ter várias consultas ao mesmo tempo, é isso, de alguma forma, facilita aí para as pessoas é, que quiserem ter mais de algum, algum conjunto, que você está ah, filtrando numa tabela, ou que estou filtrando em outra tabela, e quero comparar esses resultados. Né? É, eu, particularmente, não gosto muito, porque começa a quebrar um pouco a tela e fica um pouco confuso. Mas aqui vocês vão ter exatamente as mesmas é, informações que a gente tinha lá, só que um pouco mais de detalhe. Né? Então, logo de cara, quando vocês saem daqui... Né, que a gente tinha do nosso dado para entrar no Google BigQuery, lembrando que a gente está nos dados de auxílio emergencial microdados, essa tabela ela vai aparecer aqui, então a tabela microdados e vai aparecer todas as colunas, né, e toda e a descrição, a mesma descrição que vocês veem, lá voltar vai estar tá aqui, mas com mais detalhes. Então qual que é o tipo que você tem de cada uma dessas dessas colunas, né? Se é string, que no caso é texto, se é um número inteiro, que é, é número. É, informações como essa, e alguns detalhes aqui é, de como essa tabela foi criada, para quem quiser é, ver mais a fundo. E aqui vai ter o próprio, próprio identificador dessa tabela. Né? Então, isso aqui é importante para vocês entenderem como navegar. Então, é, a tabela em si se chama microdados, a gente tem, ela tá, pertence a um conjunto, né, então aqui a gente vai ter várias tabelas que pertencem a conjuntos específicos. Então, é, o conjunto que ela pertence é PR, Ministério da Economia, Auxílio Emergencial. Isso é padronizado, então a gente sempre tem abrangência geográfica, qual que é a organização, qual que é o conjunto em si, é, e de um projeto específico, que é o projeto base dos dados. Esse projeto vai aparecer aqui para vocês, pela primeira vez que vocês entrarem, é, ele já vai aparecer e vai estar tá pinado aqui, possivelmente. Então, quando vocês abrirem aqui, vai aparecer todos os outros conjuntos que a gente tem. Então, você pode tanto pesquisar por aqui, né? Pesquisar por conjuntos específicos, mas aqui vai aparecer todos os que já existem no nosso Data Lake. Então, é, esses dados específicos do auxílio emergencial vão estar tá organizados aqui por ordem alfabética, então, dados do BGE, etc, etc. Você pode vir aqui, por exemplo, dados do Ministério da Economia, indicadores, auxílio emergencial. Pode abrir aqui e ver que tem essa tabela de microdados. Mas existem outros conjuntos de dados aqui. Então, por exemplo, dados do MapBiomas, que tem dados de desmatamento da Amazônia Legal. Desses? Ah, não. Acho que não. Isso aqui é transição de bioma. É, perfeito. Desmatamento é outro. É, então, você tem aqui todas essas informações dos miomas que existem aí é por estado, por município. É, vocês podem tanto pesquisar por aqui quanto pesquisar lá pelo nosso site. É, enfim, vocês vão ver que tem bastante conjunto de dados aqui que vocês podem explorar. É, e é bem simples você fazer uma consulta, né? aqui embaixo já tem um, uma instrução, então você copia esse código, vai para o Data Lake e colhe no editor de consulta. Então a gente pode sempre pegar aqui então a gente está vendo aqui os dados E aqui tem um editor, né? você pode abrir esse editor de consultas Então a gente vai colar aqui o SQL é, Eu vou explicar um pouquinho sobre a sintaxe Mas é, como eu coloquei lá no, na descrição né, do workshop Ele é um workshop um pouco mais intermediário Então eu vou assumir que Alguns detalhes vocês já conhecem, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. É, então, aqui o que a gente está fazendo, essencialmente, é selecionando que é, são todas as colunas de um conjunto específico. Então, lembra que a gente acabou de falar que a gente tem a tabela. A gente tem aqui qual que é o conjunto de dados e qual que é o projeto que a gente está observando. Né? Então, a gente está pe pegando todas os, as colunas desse conjunto, limitando pelas primeiras 100 linhas, porque a gente não quer gastar todo esse processamento ali, né? Microdados de assistência é uma tabela bem grande. E se a gente roda, essa consulta já aparece aqui para a gente, aqui embaixo. E vocês conseguem observar o que, que existe aqui de informação, né? Então, lembrando que a gente tem todas as colunas que estão descritas aqui. mês sigla UF, D, município, tudo isso. É, e aqui são os dados, essencialmente, as primeiras 100 linhas dessa tabela. Então, aqui, por exemplo, no mês de abril, a gente vai ver possivelmente todas essas 100 linhas, os dados aqui do Amapá. Né? É, qual que é o ID do município, é, e aí vou explicar um pouquinho o que, que é essa coluna do município, e todas as informações que a gente tem, nome, etc., é, enquadramento, qual foi a parcela e quanto que essa pessoa recebeu. Então a gente pode pegar, pode explorar de ah, do município do XPTO, é, qual foi o total de pessoas que recebeu é, por mês, quanto foi o montante que, que todas as pessoas receberam por mês nesse município. Dá para fazer tudo isso aqui em SQL e é um pouco do que a gente vai explorar com então, essa tabela. Vamos. <música>